E aí, gente profunda, vou te ensinar a fazer uma técnica com uma planta maravilhosa, que é uma das minhas plantinhas de confiança, no sutiã. Isso mesmo. Fica aí que tu já vai aprender. Bem, o que é prosperidade? Primeiro, vamos falar de prosperidade. As pessoas confundem prosperidade com vida financeira, com riqueza, com dinheiro. E são coisas bem distintas, bem separadas. Prosperidade é um estado de espírito em que a pessoa ativa um algoritmo interno capaz de atrair abundância, fartura, dinheiro, novas possibilidades, bons amigos, bons relacionamentos, saúde. Então, tudo isso compõe a prosperidade. Só que prosperidade é um aspecto que não funciona se não tiver dinheiro, porque o dinheiro é o fluido vital da terceira dimensão. Ninguém vive sem dinheiro. Sem dinheiro você não come, você não consegue tomar um banho, você não consegue comprar uma roupa, não consegue atravessar a rua, ir né, em algum lugar, porque precisa pegar um ônibus, precisa, enfim, se deslocar. E aí o dinheiro é necessário para absolutamente tudo. Muitas pessoas estraguejam o dinheiro, tem problemas na relação com o dinheiro, falam mal dele, mas ninguém consegue viver sem. Então, eu acredito que enquanto a gente viver num sistema capitalista, a gente precisa aprender a resolver nossa relação com o dinheiro e não ser pessimista com essa relação, mas ser otimista, pensar positivo e entender que o dinheiro é uma coisa boa se a pessoa que está lidando com o dinheiro é boa também. Porque o dinheiro ele é um revelador, certo? Ele é um amplificador. Então, se a pessoa é chata, com o dinheiro ela vai ficar mais chata. Se a pessoa é mala, com o dinheiro ela vai ficar mais mala. Se a pessoa é arrogante, com dinheiro ela vai ficar mais arrogante. Mas ao contrário disso, se a pessoa é caridosa, com dinheiro ela vai fazer mais caridade. Se a pessoa é legal, com dinheiro ela vai ficar mais legal, mais altruísta. Então o dinheiro ele apenas revela aquilo que você é, não precisa ter medo dele, é só um pedaço de papel, né? o que você faz com ele e a sua personalidade é o que faz você ficar receoso sobre o dinheiro, então o dinheiro faz parte sim do processo de prosperidade, mas prosperidade não é apenas dinheiro, não se trata só disso, se trata de bons relacionamentos, abundância, fartura, liberdade, você ter tempo para fazer o que você gosta, você poder viajar, você ter bons pensamentos, bons sentimentos, equilíbrio, então tudo isso faz parte do mundo da prosperidade. Só que às vezes a gente está tão imerso nas coisas da vida, na correria da vida, que a gente esquece que existem elementos na natureza que podem nos ajudar a melhorar o nosso campo de energia, a melhorar a nossa vibração e a atrair a energia da prosperidade. Então a Fitoenergética, ela pode fazer isso. A Fitoenergética estudou na natureza 118 plantas, né? entre elas ervas, flores, frutas, sementes, raízes, cascas, que nos ajudam Atrair prosperidade, nos ajudam a curar as dores da alma, são. É, não gosto de usar esse termo, mas é como se fossem antidepressivos naturais, né? Ajudam a ter mais discernimento, mais poder de decisão, a restaurar nosso campo de energia, porque a energia das plantas ela é totalmente complementar à nossa energia e elas são do mesmo ecossistema onde nós fomos gerados. Então, elas não têm efeitos colaterais nem contraindicações e elas podem muito ajudar nas questões da prosperidade também. Então, eu trouxe uma planta aqui muito conhecida na fitoenergética e uma das minhas plantinhas preferidas, que é a lavanda. A lavanda, também conhecida como alfazema, ela tem o um nome científico de Lavandula angustifolia, tá? Eu sempre falo o nome científico porque, dependendo da região do Brasil, você pode conhecer por outro nome. Então, é importante você saber o nome científico para poder procurar a planta certa, a planta correta, ok? Então, eu vou ensinar você a fazer uma técnica com a lavanda para você ter mais prosperidade, para você atrair essa energia de abertura de caminhos, essa energia de destravar as coisas na sua vida, te deixar mais livre, mais fluido, mais fluida, né? Para atrair coisas boas, ok? Então, você vai fazer o seguinte: você vai precisar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 não vai pegar coisa com caveira, com caixão, com coisas mórbidas, porque a energia das plantas não combina com isso. A energia da planta combina com natureza. Então a gente vai montar o sachê. Eu vou ensinar a montar, depois eu digo como você usa, beleza? Então você vai pegar o tecidinho, não é difícil, tá? Você vai precisar também dessas borrachinhas aqui. É aquelas borrachinhas de cabeleireiro, tá? para fazer trança no cabelo. Elas usam para prender trança, para fazer penteado. Isso aqui se compra em qualquer casa de cabeleireiro. Acho que até em livraria pode ser que tenha, tá? Papelaria. Ó. Ela abre assim, ó. É um elástico bem pequenininho, tá? Porque como o sachê é pequeno, é esse elástico aqui, porque ele é descartável, também é fácil de jogar fora. Aí você tem o sachê, você tem a borrachinha, você vai pegar a lavanda, que eu tenho aqui tanto desidratada quanto a lavanda natural, tá? Aqui ela tá em natura, né, direto no vaso. Você pode pegar uma folhinha natural ou você pode pegar a desidratada. Vou usar a desidratada porque ela tá mais fácil aqui pra mim, mas tanto faz. E vou colocar um pouquinho de erva no centro do sachê. Depois que eu fiz isso, eu vou fechar.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 Um tá pronto. Vou fazer mais um pra vocês acompanharem. Então, pega o um quadradinho, coloca um pouquinho de planta aqui no meio, une as duas pontas e vai dobrando, ó, pra vocês verem como é rapidinho. E aí, pega a borrachinha, aqui é a borrachinha de cabeleireiro, né, de fazer trans, e prende aqui na ponta. Fica como se fosse um mini ovinho de Páscoa. E depois, você pode pegar a tesoura ainda, né? Quem é caprichosinho, sim, quem gosta mais de fazer mais bonito e cortar o tecido. Ela tá mascando aí. Porque daí ele fica pequeno e mais fácil de usar. Então, o sachêzinho tá pronto.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 capricha na energização. E depois, sabe o que, que você vai fazer? Você vai colocar o sachê dentro do sutiã. E vai ficar com ele o dia inteiro. A vantagem né, das meninas que usam sutiã é que dá para guardar umas coisinhas ali. E o sachê é uma bela. Tem gente que guarda até dinheiro. Né? Dinheiro é uma coisa que tem uma energia... Uh, de sujeira, né? porque passa na mão de muitas pessoas sujeira no sentido dos micro-organismos, tá, gente? Porque a energia do dinheiro é muito boa. Dinheiro resolve muita coisa nessa vida. Então eu tô falando da energia dos micro-organismos que ficam ali. Então não é legal colocar dinheiro no sutiã, mas o sachê aqui, ó, tá limpinho, feito com tecidinho novo. E aí você coloca dentro do sutiã e você vai trocar uma vez por dia durante sete dias, tá bom? E quero te convidar pro circuito de limpeza espiritual, que vai ser uma imersão que a gente vai fazer, onde você vai aprender técnicas como essa, você vai aprender sobre o campo de energia humano, sobre implantes astrafísicos, obsessores, energias intrusas, mediunidade, e vai aprender a lidar com tudo isso, não só utilizando o poder das plantas, mas outras técnicas também. Então, se você se interessa por esse assunto, clica no link aqui embaixo e já se inscreve para você não perder nenhuma das aulas, tá bom? Um grande beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.